É com muita, muita emoção que assumo esta responsabilidade que os portugueses hoje me confiaram. 30 de janeiro de 2022, António Costa segura a segunda maioria absoluta para o Partido Socialista em 45 anos de democracia. O povo votou e o PS... Ganho. Rompendo com uma coligação à esquerda e a ter de lidar com novos partidos na oposição, a maioria absoluta foi explicada pelas outras forças políticas, pela falta de união à direita. O resultado que tivemos está muito longe daquilo que entendemos que íamos ter. Este é um mau resultado para o CDS. O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. Somos a terceira força política em Portugal! Este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega. E devemos abordar isso também com clareza. Portugal merecia mais esta noite, mas a direita não soube estar à altura das suas responsabilidades. Nestas eleições, só houve dois partidos que podem cantar vitória porque atingiram os seus objetivos. O... Deixa-me dizer as frases completas, não É a eventual maioria absoluta do Partido Socialista. Uh! António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. A esquerda mobilizou-se através do voto no Partido Socialista para evitar que o PSD pudesse nomear o Primeiro-Ministro. E à direita isso não aconteceu. Apesar de tudo o que diziam de nós. Vinha aí o fascismo. Eles vão dizer que eles não podem deixar os portugueses, não vão dizer os portugueses, deixar os portugueses casais. Todos os portugueses aqui, deixar Cada deputado racista eleito no Parlamento Português é um deputado racista a mais. Gabriel, Gabriel, acho, acho que vai ser o deputado mais racista de Portugal. É conversa de derrotado. A partir de agora nós falamos só com o PS e com o PSD, o resto já não nos interessa agora. Foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. A estabilidade deu lugar a quatro remodelações, 11 exonerações e a entrada de 14 novos governantes em apenas 10 meses de legislatura. Ao fim de um ano de maioria absoluta, os partidos questionam como pode o Governo demonstrar-se de tal forma instável. Este Governo é incapaz de se focar e de dar estabilidade à governação. É um conjunto de casos que se sucedem em Catadupa numa enorme trapalhada que marca este ano da governação. E por isso, é um governo de atrapalhada. Isto acaba com um governo cheio de casos, de casinhos, de corrupção, de incompatibilidades, que têm manchado a autoridade política dos governantes, sem que estes se preocupem em dar qualquer explicação sobre os casos, refugiando-se no seu estatuto ou no segredo de justiça. Tem três características. A primeira é a incompetência e a segunda é a incapacidade. E este governo tem uma característica muito sua, a que se juntou a estas duas, que é a da instabilidade. Talvez não fosse tão previsível que um governo de maioria absoluta se fosse revelar ser o governo mais instável dos três governos de António Costa. E não podemos continuar a ter dinheiro a ser perdido, seja para fenómenos de corrupção, seja para casos e casinhos, ou até mesmo agora com as jornadas que vamos ter com a vinda do Papa a Portugal, mais de 6 mil milhões de euros. Isto é completamente um absurdo, tendo em conta as circunstâncias em que o país se encontra. A promiscuidade que existe entre poder económico e poder político, ou membros do governo que estão em funções públicas, depois passam para o exercício de altos cargos a empresas e grupos, de, de grupos económicos, portanto é reflexo desta, desta opção política. Desbaratou a confiança dos portugueses, temos vivido um clima de grande estabilidade política e o governo, ao invés de se concentrar naquilo que era essencial num ano que foi difícil, que era a resolução dos problemas das pessoas, das portuguesas e dos portugueses, viu-se envolvido num conjunto de casos de demissões de membros do governo, de trapalhadas que me levam a dizer que este ano foi verdadeiramente uma deceção do ponto de vista político. Entre os tais casos e casinhos conta-se a demissão de Carla Alves enquanto secretário de Estado da Agricultura, que esteve no cargo durante apenas 26 horas. Conta-se também a demissão de Miguel Alves enquanto secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro depois de várias semanas de polémica em torno dos processos judiciais de que foi alvo pelas atividades enquanto autarca de Caminha. Já a 4 de janeiro deste ano registou-se a quarta remodelação, surgida depois de se saber que Alexandra Reis, então secretária de Estado do Tesouro, tinha recebido uma indemnização da TAP no valor de meio milhão de euros. A saída arrastou as do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do respectivo Secretário de Estado, Hugo Mendes. João Galamba, até aí Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, passou a Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves passou a Ministra daquela pasta. Se Costa suspendeu para já a dança das cadeiras, a oposição diz alto e para o baile. Nós estamos preparados para se o Sr. Presidente da República, porque é ele que tem a competência constitucional de avaliar do regular funcionamento das instituições, se o Sr. Presidente da República achar que deve haver eleições, nós estaremos preparados para isso. Ninguém, penso que falo por todos os meus colegas, que sejam líderes parlamentares ou líderes políticos neste momento, acredita que o Governo dura aos quatro anos, apesar do o habituem António Costa, acho que todos nos habituámos é que vai haver mudanças de Governo no decurso deste período e isso é um sentimento de instabilidade muito grande, que é a responsabilidade do Governo. Se o Governo não diz ao país, vamos discutir o país do futuro, não só na economia, mas também no Estado de Direito e também na democracia e também na luta contra a corrupção, acaba por ser apanhado na voragem dos dias. Tem uma maioria absoluta. Tem a maioria dos presidentes de Câmara. Tem a maioria dos presidentes de Junta de Freguesia. Tem a maioria dos deputados. Tem condições únicas para não desbaratar do ponto de vista político esta oportunidade e temos um governo completamente virado para os seus problemas internos para os problemas dos seus ministros para os problemas das senhoras e dos senhores secretários de Estado Este ano foi o ano do caos nas urgências, em particular nas urgências de obstetrícia é o ano de, de, do caos nas escolas porque os professores não conseguem ver respondidas as suas reivindicações de há anos e é portanto um governo que está a falhar nas promessas que fez de governação. No início de ano marcado por manifestações e greves de enfermeiros, professores e trabalhadores da TAP, para o Partido Socialista é tão só natural que as remodelações aconteçam. Lembram a boa relação institucional com o Presidente da República. Creio que nunca houve um período tão longo da nossa história onde o relacionamento entre Presidente da República, Assembleia da República e Governo tenha sido não só tão pacífico questão construtivo como aqueles que têm existido nos últimos seis anos. Garantem também que a sucessão de crises de gabinete é o resultado de uma governação dinâmica e de constante atenção aos problemas internos. Se tivermos um bocadinho de atenção, em quase, em quase todas as pastas governativas nos últimos sete anos houve mudança de ministro e até ministros que tinham uma tarefa e passaram a ter outra. É evidente que surgiram casos que poderiam ter sido evitados. Se tivesse havido o cuidado e a prevenção adequados. Faz parte da dinâmica a renovação das equipas, prioridades diferentes durante os últimos sete anos. Temos que fazer uma boa gestão da equipa e o primeiro-ministro é e ao primeiro-ministro compete fazer essa tarefa. O próprio senhor Presidente da República já reconheceu que é essencial preservar a estabilidade e a continuidade da ação do, do governo e no Parlamento o PS dispõe de uma maioria confortável que também permite continuar a executar a sua política e o seu programa de governo. Na oposição, poucos líderes partidários resistiram à maioria absoluta. Rui Rio deu lugar a Montenegro, na iniciativa liberal João Coutrinho Figueiredo foi sucedido por Rui Rocha. No CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos foi sucedido por Nuno Melo e pela perda de representação parlamentar. Os partidos concentram-se agora em apontar o que chamam de autoritarismo socialista, que não permite o escrutínio na Assembleia. E é o próprio Partido Socialista que é muitas das vezes serve de muralha para impedir a vinda de membros do Governo ao Parlamento, e por isso frustrando essa possibilidade de fiscalização. Esta maioria absoluta julga-se um poder absoluto, que tudo manda, que tudo pode, que tudo controla. E é isso que tem acontecido do ponto de vista do ano parlamentar. Quando fala de diálogo, vimos diálogo foi com o patronato e com os grupos económicos. É, e isso nota-se nos casos de Fernando Medina, de, de, de João Cravinho, de Eduardo Cordeiro, e nos vários casos que já levaram a demissões e mostra que António Costa está cada vez mais cercado e cada vez mais sozinho. É preciso acabar com esta lógica de bipartidarismo em que há apenas uma alternância entre partidos e não há umas alternativas e, portanto, é preciso reduzir o peso eleitoral de dois grandes partidos, esse peso eleitoral estar mais espartilhado por, diferença, por diferentes sensibilidades e é um sinal de grande maturidade que a democracia portuguesa vai passar a dar quando os governos são constituídos após o entendimento de várias forças políticas. Sabem perfeitamente que a maioria absoluta foi muito contingente, foi porque antes tinha fracassado a geringonça, que era a solução preferida de governação que tinha sido sufragada em 2019 por muita gente, e portanto o meu conselho ao PS é que pare de falar de maioria absoluta e que governe como se não a tivesse. Bom, o primeiro garante que não perderemos o risco sou eu próprio. Como tem acontecido, nós temos votado contra, e quando nós votamos contra, os partidos de oposição têm sempre instrumentos de defesa das oposições, mas não podem pedir ao Partido Socialista, quando discorda, que vote a favor. Isso não o faremos. Apesar das incertezas quanto ao governo, a oposição tem vários desafios concretos. Ao OCDE se caberá voltar ao Parlamento. À esquerda há a certeza de que a geringonça faz parte do passado. O xadrez eleitoral vai começar a mover-se já este ano com regionais na Madeira, prosseguindo em 2024 nos Açores e com as europeias, e no ano seguinte com as autárquicas. Se não houver antecipações dos calendários eleitorais, os portugueses voltarão a ir às urnas por duas vezes em 2026. Primeiro para escolher o próximo presidente, Presidente da República e depois para as eleições legislativas. Mas isto com certeza absoluta, apenas se o Governo se aguentar até lá.